Opa, então são 8h16. Eu tô indo lá pegar o Jogar e a loja abre 8h30. Então eu tenho que chegar lá um pouquinho rápido. Daqui a pouco nós volta yeah! Opa, então tá aqui ó. Aqui, Special Edition. Aí vem aqui atrás. Não sei se tá dando de bebê porque eu não consigo ver o que tá na câmera, mas é isso aí. Acho que o áudio vai não deitar no meio porque eu tô um pouco longe do microfone. Vamos lá, vamos saber. Aí passa uma moto, boa. Primeira vez que eu estou sem panela em vídeo, agora eu me liguei. Depois eu vou colocar. Tá aqui. Esta é a capa. Mal. Special Edition. Ai meu Deus do céu, esse jogo. E atrás, tem um pouco das coisas que, que vem. Tá escrito. Vem um tema dinâmico pro o P4, 6 Avatar PSN, a trilha sonora e um mini artbook também digital. Vamos lá. Então, agora vamos tirar. Oi. Ah, bom. Então, Aqui temos um artbook aparentemente. É, a arte de The Last of Us. Nossa, muito bom. Viu? Eu adoro esses livrinhos. Nossa, olha, olha isso, mano. Olha isso, velho. Olha isso. Vou mostrar o jogo logo que eu quero instalar. Este -book, que eu adoro. Show. eu tirar esse aqui porque isso aqui tem um código e vai que aparece, né? E tá aí. Os dois CD. Como diziam que iria vir, né? Iria vir os dois CD. E veio os dois CD. É isso aí. Eu vou instalar e fiquem com a gameplay aí. Então, fala galera do Craftset. Bom, hoje começando um pouquinho com mais calma, não que eu não esteja animado, eu estou muito animado Este é o jogo que eu estava esperando faz muito tempo, eu comprei ele na pré-venda um ano atrás E uh, Eu vou avisar que eu, eu estou com a garganta seca, então se eu ficar tossindo no meio do vídeo é por causa disso Eu vou tossir agora, peraí <coughs> Foi Então é por isso que eu já providenciei água aqui, minha água, pra se eu começar a tossir eu tomo e vai ah, ah, se der barulho de carro desculpa é porque eu moro bem no centro de, de da cidade então geralmente tem barulho de carro se minha mãe chorar também desculpa é porque não controla né então é, são coisas que acontecem ah, eu não estou de flanela hoje porque eu tenho certeza que vou ficar aqui no meu quarto por muita muito tempo e com a janela fechada e a porta fechada vai ficar muito abafado com a flanela e vai ficar muito quente então é isso. Esse é o jogo que eu estive esperando por muito tempo. E esse vai ser o jogo. Ah, vamos lá. Fique com a gameplay. <tos> <tos> Bom, então, é, eu vou deixar os, o texto em português, do de Portugal, e o idioma da fala, no caso, né, a, a voz, em inglês. Por quê? Porque o jogo é europeu, eu não, eu não consigo jogar em português do Brasil. Então, vou deixar assim. Ah, meu Play tá, tá fritando, ok? Isso é outro imprevisto que, na verdade, já mais nada que já aconteceu. Vamos então, lá. Continuar com legendas. Já levo 10 horas de combate. Médio, grande. Nossa, grande é muito bom. Deixa a medio, vai. Olha que bonito. Não, mas é bom. Nossa, meu peito tá fritando muito, velho. Nossa, me ajuda com o nome de quem está a falar. Ah, não, vou deixar o nome. Coisa dos nomes. Ah, que legal. Nossa, eu gostei. Vou deixar assim. Direção. Aqui, de certo lado, que indicam a direção da pessoa que está falando. Ela ativa o ecrã. Ah, interessante. Ah, vou deixar ativar eu com isso. Vai. Agora eu vou meter esses dois Não, não. Isso aqui não. Isso aqui é branco. Azul, vermelho, verde. Não, branco, branco, branco. Acho que é Espero que não pegue esse essa turbina de avião aqui. Espero que não pegue isso aqui. Mesmo. Vamos lá. Não tá Eita, barquinho. Ah, olha esse menu, que lindo! Pressione o botão, ok. Ok, temos história, opções. Tá bom. E extras, galeria de modelos. <risos> esse é o loading. Ah, eu já venho com... Será? É normal. Ah, tem que desbloquear 5P. Ok, não, tá. Vou guardar. Vou guardar, porque esse aí é de Tá, extras, galeria de modelos, crédito, arte conceitual. Tá. Mano, vamos até a história, velho. Novo jogo. Ai, velho, nossa. tô realmente fazendo isso. Ó, muito fácil, fácil, moderada, difícil sobrevivente. Ok. Moderada lá né para uhum. experiência equilibrada é os recursos são limitados ok eu vou moderada de início talvez eu faça uma série no sobrevivente, mas não é de certeza uhum. ativar uhum. bônus de reserva né Ativa os conteúdos de bônus de reserva de Last of fase desbloqueio os melhoramentos que aumenta a capacidade para munição ah tá é o bônus de que eu, que eu comprei na pré-ordem de, de pré-venda ok eu vou, vou ativar vou ativar já que eu tenho a pré-venda vou ativar vou que não Nasce de câmera. Quem é que usa assistente de câmera, caramba? Ah. Player casual aí. Começa. Selecionaste moderada. O nível de desafio pode ser alterado a qualquer altura em opções de dificuldade. Ok, vamos começar. Ai, velho. Ai, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Ui, velho. Play, para de voar, pelo amor de Deus. o loading, o loading está diferente, tem é umas borboletinhas, borboletinha. O primeiro loading eu acho que vai ser demorado mesmo, normal. Ah, agora tem uma, uma barrinha de carregamento. Antes no primeiro não tinha, primeiro era só o loading passando assim, não tinha barrinha nenhuma. Agora tem uma barrinha, Ok. Vou aproveitar esse primeiro longe pra falar, eu sei o primeiro jogo de cabo a rabo, eu sei tudo do primeiro jogo, porque eu joguei ele muitas vezes, então é isso, eu sei o que, que vai mudar nesse jogo. Ai, ah, começou véio, começou o Sony Interactive Entertainment. Na Dog? Um jogo da Naughty Ai, Ai, velho. É um violão, é um violão, eu conheço, eu conheço. Eu não sei o que Ah, ele está falando. fireflies e walk Você vai do país starting to buy into that old cure business maybe I just wanted to do right by her and then we made it oh Tommy you found the firefly because of her they were actually going to make a cure What are you doing? I won't let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. Oh damn Jesus Christ, Joe. What do you do? I saved. Her. Goddamn. That's a... That's a lot. Where's does Ellie know? I told her they just ran some tests. I told her... her immunity meant nothing. She believed you. I didn't say otherwise. on is the same on We should head back. Ah, é aquela cena do cavalo, né? Eu sabia que ele tava caindo, que L e tentava tome, puta merda, velho. Eu sabia! Ok, já comecei a acertar as coisas. <risos> Nossa, eu pareci... Nossa, eu achei que era uma moto que tava lindo. Era a música do jogo. Nossa, olha isso que lindo, mano. Eu vou pegar o controle agora. Nossa, mano, olha isso, velho. Não teve transição nem nada. Nossa, que apresentação incrível, cara. Isso, mano. Nossa, velho. Ai, ah, que incrível. Nossa, velho. Ah, tá com o Nossa, olha o Jackson, cara. Gostava o santo Santolá lá também, manja demais, né? Puta merda, olha essa musiquinha, cara Puta merda Nossa, tá tudo muito minimalista os comandos A apresentação tá incrível velho. Opa! Yeah. Oh, eles vão aqui! Ai, que bonitinho! Eita! Nossa, ele se abaixou pra não bater a cabeça! Olha tá... a interação do, do cenário, velho! Cidade elétrica, é... Cidade elétrica, energia elétrica. Opa, e aí? Ah, eu vou ver Jackson, eu vou ver Jackson. Olha ah, é esse... Ai, meu Deus. Aí, Olha a transição pra KDC, velho. Não tem corte, não vi nada. It's okay. I got him. You go on. You sure? Yeah. All right. About what we were talking about earlier. I can't say I'd have done different. take to the grave if i have to coisa eu não faria Ai, New Druckmann, ai meu! Nossa, ele tá muito lindo, cara! Ó, oh, o né? Vai tocar, vai tocar, vai tocar! Ah, não! É ele? Tá com uma faixa? Olha! Nossa, que linda, mano! Puta merda! Hello! Baixa porta. ai ah, vai bater a porta. Ah, não. Oh, 70 starlight O boneco do do, do senta ali na... Nossa! Não, desculpa, vou falar naquele Jesus! Você me deu um ataque I tried Hey. What's up, Joel? Just checking in. Folks are... You know, talking about how impressed they are with you and... how well you're helping out. It's good. Yeah. Tommy and I went out riding the other day, and he, uh... <laughs> he told me a joke, and I, th I thought about you. It's, um... Oh, shoot, now I forgot. Something uh, about a clock. <laughs> How do you... Joel, it's, uh, it's pretty late, and I gotta get up in a few hours. Yeah, yeah, yeah, yeah. I know, I know. I'm, I'm gonna get out of your hair, just, um... I I show you something. Just give me Ai, meu Deus, que aqui O que é isso? Ele vai tocar. Ele vai tocar. this thing here a guitar. Funny. Viu não? Não viu, não, viu, Okay. Okay. Oh. Okay. Promise me, vai, vai laugh. Laugh. <laughs> tá eu eu chorar, que você laugh. que você não vai que que você não tipo logo. que no... que logo em Suikotoku, Guitar Hero! you, I surely lose myself, everything I have found here, I'm not found by myself, I try and sometimes you'll succeed, to make this pain of me all my stolen missing parts, I não no need for any more tenho nenhuma you in me so, yeah, <laughs> There you go. You look super to out of this. That didn't suck. <laughs> I'll take what I can get. She's yours. No. no, no, no, no, I don't know the first lesson. I'll talk about true faith. I've got to play. I'm going to play the guitar, good job, man. So, what do you say tomorrow night? First lesson? me que genesis Você remember the joke? Um. What is the But downside eating a clock? It's time consuming. Não, não, não. Good night, girl. Good night, ele. Eu tô muito animado agora. Muito animado. Tem que parar de colocar a mão na boca, senão não sai som. Eu tô com ela também. Ah não, ela tem que esconder. Vai, faça aprender sozinho, assim, Ed. Eu aprendi sozinho. Assim. Vai! Ai, meu Deus! Eu não.